Não acertei um ramen, acredita? Todo mundo que vai ao Japão quer conhecer esse restaurante aí. Dizem ser o melhor restaurante de ramen do Japão porque nele você pode personalizar completamente tudo, do caldo à espessura do macarrão, dos temperos aos complementos. Além disso, a estrutura do local é diferentona. Você senta num banquinho na sua mesa privativa e tudo é servido pela parede falsa à sua frente. Pelo aquele gostinho de... quero mais. Mas acho que eu não sei montar bem o meu ramen não, porque eu nunca achei que ficou assim excepcional.